Alguma vez você já se sentiu sozinho? Já se perguntou por que você está aqui? Se eu te disser que nos próximos minutos você pode descobrir o propósito da sua vida, o que você faria com essa informação? A verdade é que o mundo não é um acidente, você não é um acidente. Tudo isso foi planejado e eu preciso te contar essa história. O grande protagonista da história... Deus. Deus é um ser perfeito, maravilhoso e criativo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se relacionam entre si de maneira única e criam assim todo o universo. Criam também os céus e a terra e decidem ir além. Fazem o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. No começo, o relacionamento entre Deus e o homem era perfeito. O homem dominava sobre a terra, se relacionava com Deus, falava com Ele todos os dias e sabia o propósito da sua vida, adorá-lo para sempre. Mas, sempre tem que ter um mais, né? Mas alguma coisa aconteceu. O homem, tendo tudo, não estava satisfeito. Ele desejou mais, desejou ser igual a Deus. Ele cedeu a proposta da serpente de conhecer o bem e o mal. E assim, ele quebrou o seu relacionamento com Deus. E foi aí que o pecado entrou no mundo. Eu estou sentindo uma treta! Depois de Adão, todos nós nascemos condenados, nascemos com defeito e com prazo de validade. Separados de Deus... Diferentes dele. Dessa forma, a humanidade já não vivia mais para Deus ou para o outro, ela estava vivendo centrada nela mesma. E aí começaram as guerras, divisões, assassinatos, e você sabia que todos os problemas da humanidade hoje são sintomas, e a causa é exatamente essa: a nossa separação de Deus? Mas eu tenho uma boa notícia para você, eu tenho uma ótima notícia para você. Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabia que nós escolheríamos o pecado. Sabe aqueles filmes assim, muito loucos, que você vê que o cara parece que no começo, já aparece o final, no final já está o começo, um monte de referência, e fala assim, nossa, que filme é esse? Quem fez isso? Então, esse é um filme de Deus. Ele é o roteirista, o diretor e o protagonista da história. Ele já sabe o final dessa história, a gente já sabe o final dessa história. Por isso, ele colocou ele mesmo nessa história como Jesus. Jesus veio ao mundo, sofreu como nós, viveu como nós e morreu para pagar a nossa dívida. Essa dívida, esse pecado que a gente cometeu contra Deus. Quem poderia pagar um pecado desse? Somente o próprio Deus. E por isso ele fez justiça por nós. Quando Jesus subiu naquela cruz e morreu e derramou o seu sangue por nós, ele nos purificou de todo o pecado. E através do sangue dele nós conseguimos ser puros de novo. Ele pagou essa pena por nós. Só ele mesmo era capaz disso. E agora nós podemos nos reconectar com ele de novo, nos relacionar com ele de novo. Foi por amor à sua criação que ele fez isso, por amor a mim e a você, para resgatar esse relacionamento com a gente, para que a gente pudesse fazer o que a gente realmente nasceu para fazer, adorá-lo para sempre e desfrutar da sua presença. E quando você crê que Jesus morreu naquela cruz por você, o sangue dele te purifica de todo o pecado e agora você é uma nova pessoa. Você pode se relacionar com Deus, não só porque ele morreu, mas principalmente porque ele ressuscitou e ele tá vivo, cara. E o que que você precisa fazer para ser salvo? Cara, não há nada que você faça para ser salvo, não há nada que você faça para que Deus te ame mais ou menos. Você só precisa crer. Crer, isso mesmo, crer que é o sacrifício de Jesus que te purifica de todo pecado, que te leva de volta para Deus. Quando você começa a crer, ele começa a habitar em você. Assim como a gente viu nessa dinâmica, ele começa a habitar em você e agora você tem uma nova identidade. Isso quer dizer agora, Raquel, então que eu sou perfeito, igual Jesus, igual Deus e tal? Não, isso quer dizer que você ainda vai pecar, mas uma coisa diferente vai acontecer com você. Você já não tem mais prazer no pecado, ele não muda quem você é, porque Jesus agora faz parte da sua identidade. Quando você começa a crer, tudo muda na sua vida. E é por isso que você está aqui, para amar e ser amado. Quer descobrir agora como viver essa nova identidade? Como ser um pequeno Cristo? Cola com a gente no próximo vídeo você não pode perder. E aí galera, você que tá aqui, que fez parte do projeto Escola da Vida aí na sua cidade, nosso super bem-vindo pra vocês, esse canal é especialmente pra vocês, então navega aí, veja todos os vídeos, comenta, fala com a gente. E você que tá aqui, que não é de Escola da Vida, não sabe o que é, não tem problema, você pode entrar nesse site aqui, ó, ou também desfrutar aí do todo o material que a gente tem pra você nesse canal. A gente não quer só mais um inscrito, a gente quer um novo amigo. Então se você quiser, se inscreve aí, comenta com a gente, curte, compartilha, enfim, vamos levar essa mensagem pra frente. Tudo...